E acaba de ser liberado o sexto episódio de Wandavision, e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que acontece nesse episódio, te explicando todas as referências e todas as coisas que você não conseguiu sacar, pra gente continuar a nossa linha de raciocínio de entender essa série. Bora pro vídeo! Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha, esse vídeo aqui tá num cenário um pouco diferente, mas você ainda tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. Hoje acabou de lançar o novíssimo episódio da série WandaVision. E olha, o sexto episódio de WandaVision é pra mim de longe o melhor episódio da série até aqui. Mas pra continuar nesse vídeo aqui, você tem que ser inscrito no canal. A gente faz vídeo quase que todo dia, a gente tá na nossa caminhada de chegar aos 60 mil inscritos esse ano. E você pode ajudar se inscrevendo, vai ser muito legal. Antes do terceiro episódio, a série é bem fraca, pelo menos para mim. Eu não gostei daquela do início, achei o início lento, arrastado, não gostei. Mas esse novo episódio é muito legal e muito interessante porque ele mostra, responde as nossas perguntas, e ao mesmo tempo que ele responde várias perguntas que a gente tem sobre a série, ele também dá muitas respostas. E isso é muito legal, porque até aqui a gente só tinha tido muita pergunta e zero resposta, ou episódio tipo episódio 4, que a gente teve resposta e quase nenhuma pergunta. E agora, a gente teve muitas informações novas sendo acrescentadas. E muitas vezes aqui no nosso vídeo, Vou atribuir o nome dele de Evan Peters, já que é o ator que interpreta essa versão do Mercúrio, do Mercúrio que a gente conhecia dos filmes dos X-Men. Então vou usar esse nome, Evan Peters, que eu acho que vai ficar muito mais fácil da gente explicar. Quando a gente vê o Evan Peters correndo, dá pra perceber que o jeito que ele corre é totalmente diferente da forma que o Mercúrio corria no universo da Fox. E com isso já dá pra gente descartar aquela teoria que ele seria o mutante da Marvel do universo da Fox, que seria introduzido ao MCU. Já dá pra gente descartar, porque o que parece, o personagem corre de uma forma idêntica ao Pietro mostrado em Vingadores A Era de Ultron, com aquelas faíscas azuis passando pelo seu corpo. E só com isso já dá pra gente perceber que talvez a teoria de que ele foi reescalado como sendo uma nova pessoa naquela realidade tenha sido feito mesmo por Wanda. Mais à frente do episódio, a gente vai ter a confirmação dessa teoria. Quando a própria Wanda tenta indagar o que estava acontecendo, por que, que ele estava tão diferente, o irmão dela, o Pietro, e ele vai chegar e vai falar assim, o Evan Peters, olha, talvez você tenha passado por uma experiência tão traumática que você decidiu mudar minha aparência e me fazer do jeito que você achava melhor. Até porque, mais à frente, o Pietro vai contando para a Wanda que tudo que ele está fazendo até ali era em prol da Wanda. Todas as atitudes que ele tomava eram orquestradas pela nossa feiticeira escarlate. isso foi muito legal de ver na série. Eu fiquei extremamente surpreso porque deu pra gente ver o quanto a Wanda é poderosa. E foi um episódio muito legal por conta disso. Já que a gente vê num diálogo do Mercúrio que ele chega e fala pra Wanda que ele tava ali pra fazer um papel lá de ficar debochando do cunhado dele, do Visão de tentar lhe dar um apoio, um suporte para as crianças e tudo que a Wanda desejasse. E mais à frente do episódio, a gente vai percebendo que a Wanda tem controle total mesmo do que está acontecendo em Westview. Uma das primeiras coisas que a gente percebe é quando o Visão vai se distanciando da cidade e vai vendo que várias pessoas estão paralisadas, pois Wanda controla quase que toda a cidade, e as pessoas que ela não controla, ela coloca em um estado quase que catatônico para a pessoa ficar parada e não conseguir expressar nenhuma reação. Foi até macabro ver essa parte, e isso pode justificar que o nome da Wanda vai surgir como Feiticeira Escarlate, pois vale destacar que esses nomes são mais comuns para vilões, vilões recebem esses codinomes, esses apelidos, e talvez a Wanda passe a ser chamada de Feiticeira Escarlate após os eventos da série, Vanda Vision. Mas agora indo para outro ponto do vídeo, cara, tem uma parte logo no início que a gente vê os visuais clássicos dos nossos heróis e eu achei essa cena muito legal porque eles estão fazendo cosplay de Halloween dele mesmo, de versões dos quadrinhos de como se fossem literalmente saído diretamente de uma página. E aqui a gente pode ver como que foi sensacional o trabalho feito pela Marvel, já que a roupa da Wanda literalmente parece um pijama. A roupa do Visão, parece que ele está indo para um desfile de carnaval. É altamente bizarra. E a roupa do Mercúrio, parece que foi feita aquele cos pobre, sabe? De meia hora, que você pegou assim, botou um sapato, botou uma blusa e falou, tô pronto. É, é incrível, eu gostei muito de ver, porque me mostrou como seriam esses personagens sendo, na realidade, o mesmo visual que foi apresentado nas páginas de quadrinhos. Eu achei essa parte muito legal, principalmente por causa das crianças. Já que a gente vê Billy e Tommy como usando ali um início do visual do que seria o Icano e também o Celery, que são os filhos, entre aspas, da Wanda, que a gente vai falar agora sobre eles, já que, para mim, eles são o um ponto mais importante desse episódio. Os filhos da Wanda vão desempenhar um papel importantíssimo ao longo da série, e a gente vai começar a entender agora o que está acontecendo. As crianças nascem logo lá no terceiro episódio, e elas têm um desenvolvimento super rápido no nosso episódio 5, Vimos até mesmo que elas podem controlar aquela realidade para crescer mais e mais. E essas crianças desenvolvem uma relação muito forte com o Mercúrio e ficam muito próximos lá do Evan Peters, do Pietro, ficam muito próximos do personagem e começam a gostar muito daquele tio super divertido, super alegre e carismático e que se dava tão bem com eles. Guarda essa informação porque ela vai ser muito útil agora quando eu te falar de um diálogo altamente bizarro que o Pietro tem. Ele diz uma frase com algo como Vão lá e dominem tudo, meus demônios. Isso é estranho. E agora a gente tem que voltar para os quadrinhos. Eu sei que essa parte é ruim de ficar toda hora voltando para o quadrinho, mas eu não posso fazer nada. A gente tem que te dar conteúdo fresco para você conseguir entender tudo. Nos quadrinhos, os filhos da Wanda, Billy e Tommy, são, na verdade, fragmentos da alma do Mephisto. Então, eles são, tecnicamente, demônios, que são subordinados a Mephisto. Essa parte vai ser muito louca e vai explodir completamente as mentes. Quando Pietro chega e fala para aquelas crianças que elas são os demônios dele, talvez isso seja uma referência oculta, porque vale destacar que o diabo está nos detalhes. E não seria estranho para a gente imaginar se, na realidade, Pietro fosse o Mephisto e estivesse ali observando o crescimento das crianças, para no futuro trazer elas para seu domínio. Seria algo como se as crianças um dia virassem o um Blackheart e fossem os servos fiéis do Mephisto, mas para isso elas têm que se desenvolver. E ninguém melhor para aprender a se desenvolver do que com Wanda Maximoff, com seus vários poderes místicos. E isso até deixaria a gente um pouco confuso, né? Se seria Evan Peters o Mephisto ou se ele seria mesmo o Mercúrio, Pietro Maximoff. E olha, eu fiz um vídeo especial aqui no meu canal contando tudo sobre quem é esse personagem. E assim, vale a pena você conferir, esse vídeo está bem legal. O link está aqui agora, aparecendo nesse card, e você pode clicar para descobrir quem vai ser o personagem, quem ele vai interpretar. Passando agora, a gente tem que falar de um ponto muito importante do episódio, que não acontece em Westview, mas sim ali naquela redoma, naquele entorno que fica uma base militar da SWORD. Nesse entorno, a gente vai descobrindo com a Darcy, logo depois de ter dado toda aquela polêmica que, simplesmente, Monica Rambeau acabou tendo seu corpo completamente modificado por ter entrado dentro da zona de magia da Wanda, dentro daquele painel que ela criou que rodeia toda a cidade de Westview. Quando ela saiu, ela também teve seu DNA alterado. E isso pode significar uma coisa muito interessante, que Monica Rambeau vai se transformar na Photon ao final dessa série. A Photon é uma personagem incrível nos quadrinhos, altamente poderosa e que no passado era a verdadeira Capitã Marvel, vamos dizer assim, a segunda personagem utilizar o nome Captain Marvel. E seria muito interessante ver Mônica se tornando uma super heroína, já que a gente está enfrentando uma ameaça de peso, a feiticeira Escarlate. E ela até mesmo vai decidir entrar de novo lá, então pode ser que a gente veja esses poderes sendo manifestados. Pois vale a gente destacar que no início do episódio 4, a gente vê que a Mônica está numa sala cheia de equipamentos, várias luzes e tudo mais. E quando ela deixa a sala, a sala apaga. Talvez ela tenha controlado toda a energia com o seu pensamento e ela tenha superpoderes, só que ela ainda não descobriu e pode descobrir mais à frente e eu tô muito ansioso para ver se isso vai acontecer ou não na nossa série. E depois de tanta coisa louca que aconteceu, acontece algo realmente surpreendente, que era a cena que todos nós estávamos esperando que fosse acontecer. A cena que é mostrada no trailer que é quando o Visão encosta em Agnes e descobre toda a verdade. E aqui, ao que parece, a gente descobre que Agnes não está envolvida com o que quer que esteja acontecendo na cidade de Westview. Ela não está sendo controlada pelo Mephisto, cara, ela nem sabe o que está que acontecendo. E ela ainda implora a ajuda do Visão, pois diz que Wanda não deixa nem elas pensarem e deixar a cidade. E é por isso que a Wanda diz para o Visão nem ir para a última rua lá, uma estrada, uma avenida que daria diretamente para Redoma, para que ele não descobrisse a verdade, que toda aquela cidade em que ele vive é falsa. Mas olha, não deu muito certo, e o Visão ainda foi caminhando até a borda, e foi vendo várias pessoas congeladas pela Wanda. E quando o Visão conversa com a Agnes, ele descobre uma coisa surpreendente, que ele era algo como um vingador, já que vale destacar que o Visão não tem nenhuma memória do seu passado, e também descobre algo inédito, que ele estava morto. Ele, de início, acha aquilo um pouco estranho, como é que eu estou morto se eu tô aqui? Mas isso, com certeza, deixou o Visão com um parafuso atrás da orelha. Vamos, vamos botar esse trocadilho aí que vai ficar legal. E ele simplesmente decide ir caminhando até a borda. E quando ele passa da borda, quando ele consegue sair, algo bizarro acontece. E o Visão é começado a ser sugado para dentro da redoma. E ele começa a morrer por estar na nossa realidade normal. E isso agora vai fazer um total sentido pra gente pra explicar o decorrer desse vídeo. Pensa um pouco comigo, foi mostrado no episódio passado que Wanda roubou o corpo do Visão de dentro de uma instalação super secreta da SWORD, e quando ela vê o corpo do Visão, o corpo do Visão está completamente destruído, sendo utilizado como sucata para que cientistas fizessem várias pesquisas no corpo do androide de Vibranium. E olha, essa é uma parte bem triste já que Wanda vê o seu amado completamente ali, ó, destroçado, um monte de peça, uma pilha de sucata. E naquele momento, ela se sente totalmente sozinha. Ela já havia perdido seus pais na guerra, seu irmão na Batalha de Ultron, e agora também perdeu o amor de sua vida, o Visão, na Batalha contra o Thanos. Isso faz com que Wanda fique completamente desolada. E talvez ela possa dizer as seguintes palavras. Eu faria qualquer coisa para ter o Visão de volta. Quando Wanda falar essa frase, simplesmente toda a realidade em volta dela vai ser envolta por uma realidade de sitcom, e vai aparecer uma figura macabra, que vai conversar com a Wanda e fazer um acordo com ela, que permitiria com que ela vivesse novamente com visão se ela o fizesse um favor, e conseguisse o máximo de almas possíveis recolhidas para o seu domínio. Sim, talvez Wanda esteja fazendo um trato com Mephisto, e tem várias fotos do material dos trailers que mostram a Wanda com uma aparência completamente surpresa envolta numa realidade em preto e branco. E isso significa que Wanda sabe o que está acontecendo em Westview. E ainda que ela tenha tido a sua mente apagada, ela sabe que ela não está totalmente no controle do que está acontecendo ali. Existe alguém por debaixo dos panos, manipulando cada uma das ações da nossa personagem. E tudo que ela pensa que ela está fazendo, na verdade, é outra pessoa que está fazendo que vale destacar aquela mensagem que a gente ouve no rádio. Wanda, quem está fazendo isso com você? Pois eles sabem que Wanda não teria tanto poder suficiente para fazer todas as coisas que ela está fazendo com aquela cidade. E talvez a realidade em que ela esteja habitando seja o Mephisto Realme. Algo como que se fosse uma realidade onde o Mephisto é o completo dono. E que no MCU a gente pode ver como se fosse uma adaptação do que seria o inferno. Mas principalmente ali é uma zona de mortos, uma realidade criada por Befisto, onde até mesmo Visão, um falecido, pode retornar à vida, e que dirá o Quicksilver, o Mercúrio, que também pôde retornar à vida, já que a gente vê uma cena altamente bizarra enquanto a Wanda está conversando com o Pietro, em que ela vê que o Pietro está totalmente baleado, assim como a Wanda também já tinha visto o Visão morto, isso mostra que são dois cadáveres que estão ali, conseguindo estar vivos naquela dimensão. Então, seja lá o que aconteça, eles só podem ficar vivos dentro dela. Porque se tentarem sair, acontece a mesma coisa que aconteceu com Visão. E o nosso herói é quase que extinguido da realidade, que morre instantaneamente. E assim, esse episódio foi bem legal. E como eu falei no início do vídeo, a parte que eu gostei mais dele, é ele nos dar muitas respostas e também nos deixar ainda com algumas perguntas. E as perguntas que esse episódio vai nos deixando é... O que Darcy está descobrindo ali no computador que é algo secreto, que aquele comandante da organização está escondendo de todo mundo? O que, que tem de tão importante em Westview? Pode ser a chave para o que está acontecendo? E no próximo episódio, a gente deve começar a ver isso. A segunda coisa que a série nos deixa com uma imensa dúvida é será que Pietro é Pietro mesmo ou será que ele é o Mephisto? Esse episódio reforça ainda mais as minhas dúvidas. e Eu realmente estou muito confuso de saber quem é quem. E é um episódio legal, tá? Foi um episódio muito, muito maneiro, e eu gostei muito de assistir. De longe, o melhor episódio de WandaVision até aqui, e me deixou muito animado com a série, cara, porque o último episódio foi meio fraquinho, e esse levantou a série lá em cima. Eu adorei ver o Icano, cara, eu gosto muito do Icano. E eu tenho que fazer um vídeo aqui no meu canal sobre o Icano, vou tentar fazer ele rápido pra vocês, para vocês conhecerem esse personagem incrível. E pra ficar sempre ligado aqui no nosso Mundo Nerd, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. A gente tem vídeo todo dia sobre super-heróis, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui no canal, e que eu vou te agregar muito conteúdo. A gente se vê na próxima, um dupla H pra você, e um escataplástico.